Fala aí rapaziada do YouTube, eu sou o Jutis Oliveira Hoje vou estar trazendo mais uma videoaula para vocês aí Com o tema de como trocar a cor do Facebook O Facebook que vem com, esse, com essa cor padrão, né, azul e branco O Google Chrome oferece algumas extensões que permitem estar modificando essa cor Eu vou estar mostrando para vocês aí como chegar até essas extensões Nós vamos lá no cantinho, na barra em Ferramentas Extensões Aqui ele mostra as extensões que já tem instalada no seu computador. Nós vamos lá no final. Obter mais extensões. Vamos efetuar a pesquisa aqui. Aqui já aparece. Facebook e É gratuito. Você pode adicionar e adicionar. ok verificar mais uma vez adicionar pronto a extensão já foi adicionada esse é o facebook color change eu vou estar mostrando para vocês mais uma extensão para depois que nós possamos diferenciá-las Pesquisar novamente, agora, Facebook, background, já aparece aqui, Aí, Facebook, background, adicionar. Também já foi inserida a nossa extensão. Nós vamos lá na página do Facebook conferir. Você vai perceber que já apareceu as duas extensões aqui instaladas. Agora eu vou estar explicando para vocês como trabalhar com as duas extensões. Bom, inicialmente o Facebook Colo. Ele te oferece aqui. Duas formas de trabalho. Eu vou explicar primeiramente aqui a com cores. Ele te oferece quatro temas. Você perceber aqui. O primeiro tema... Ele trabalha aqui com a barra inicial Você percebeu? Eu escureci aqui o azul Você pode colocar a cor do tema que você quiser O segundo tema Ele já trabalha com o um plano de fundo Olha só O terceiro tema Ele já trabalha com as cores Você verificar E o quarto e último tema vou colocar uma cor aqui bem chamativa. Ele já trabalha aqui com o tema, com o título dos vídeos. Logicamente, se você não quiser deixar essas cores, você pode retirá-las utilizando esse ícone que esse ícone que se refere justamente à imagem sem fundo. Então, você pode retirar aí todas as cores. Nós temos também a segunda opção que é trabalhar com foto é né, uma opção que ele te permite trabalhar e é bem interessante também, você pode estar personalizando aí o seu facebook com a foto sua ou a foto que você desejar aqui eu peguei uma foto aqui qualquer para poder estar mostrando a vocês ó. o primeiro tema ele te dá o fundo inteiro do facebook o segundo tema ele já diminui o plano o terceiro tema ele já minimiza a imagem deixando de forma repetida como vocês podem ver E o último tema aqui, fica a imagem bem pequenininha, centralizada, dessa maneira. É, qual é a diferença do Facebook colo para o Facebook Background? Vou estar mostrando agora. O Facebook Background, ele já trabalha com planos de fundo texturizados, prontos, já vem personalizados, onde você pode estar somente escolhendo. Né? Você que é homem, pode escolher um tom né, bem mais fusco, mais pesado. para você, mulher, você pode também estar tá escolhendo. Vem termos aqui, ó, bem femininos. Bom, aí fica ao seu gosto. Fica a cargo do que você desejar fazer. né Bom, o básico, o básico é isso. Eu espero que vocês tenham gostado né dessa videoaula. Se você gostou, você pode curtir aí. Logicamente, também, como que eu faço para não deixar essa opção? Aqui você tem a opção aqui, ó, Return to Default. E você volta tudo ao normal. Tá ok? Espero que possa ter ajudado aí, rapaziada. Fique com Deus. E até a próxima.